Boas pessoal! Daqui é Rei de do Autop. E o que é que estamos hoje? Como podem ver, já começamos a decorar um bocado aqui no nosso estúdio, mas ainda é pouquinho. Isto trago-vos mais uma lootbox. Esta é a lootbox do mês de abril. O tema é artefatos e eu ainda não abri. Uh, vou abri-la aqui convosco. Vamos ver o que isto nos traz. Então vamos lá! Ali um pequeno spoiler, zito. Mas nada Então vamos começar com o seu Loot Crate. Atrás. É altamente. Gosto bastante. Uh, como podem imaginar, aqui temos o Thanos dos Avengers, saiu o filme, por isso. Quase todas as caixas, uh, este tipo de caixas, trazem algo alusório aos Avengers. Gosto muito da arte da Shirt, como podem ver, um bocado um tema engraçado. Ali um, um cartoonish ao grande Hannes do universo. Um, temos aqui a nossa miniatura. Frodo Wagon, como podem ver. muito engraçada também. gosto uh, bastante. Ali com a sua Sting. Hoje temos, a parte que eu não sou tão fácil, os pins. Temos um cálice exclusivo do crate. Tenho ali, não, não consegui ver, mas ali o centro do cálice é o logo do Look great Como disse, não sou o maior é fato de pins uh, temos aqui dark crystal depois uh, parecem ser postais uh, não eu vou tentar abrir rápido para... Não é uma coisa que vou dar muitos, mas. Tá. Gosto bastante da arte. Da Dark Crystal. nos anos 80. Atrás tem a descrição do que traz. Do que está ilustrado. Um postal. E vem com envelopes. Muito bom, mas não gosto de andar, por isso penso que quase ninguém será desfazido os assim, para mandar os personagens. Temos aqui o que eu acho que é o último item. O mapa da Iru da Lenda de Zelda. Eu vamos lá tirar aqui. Gosto muito menos impactar com isto. Uh, não não dobrar nem enrolar normalmente é o rolo. Uh... dou alguns mapas, eles ficam cozinhos, não gosto. Uh... O papel é muito fino, mas o mapa está brutal. Envoldurado, quando aparece parede de um quarto fica brutal. Gosto bastante do mapa, até no o papel sendo muito finito. É Parece um papel vegetal. Portanto, não se pode ter tudo. Vamos uh... dar mais uma última lista de olhos. Esta. Penso que é tudo. Mas, como sempre, aqui ah, a descrição. Podem ver o tema artefatos, como diz. E vem o nosso frolão, a nossa t-shirt, os nossos postais, o nosso mapa e o nosso cálice. Ok. okay. Pois como me lembram, todas as caixas em bloco que eu tenho são como podem ver, aqui temos a Goutlet do, do Thanos, vamos então montar, vou fazer aqui um corte até esta montada. Ou seja, para me o que é está montado estou um bocadinho, mas lá que a seguir. É a Goutlet do Thanos. E pronto, isto foi a nossa luta de hoje. Vamos rever de, de, de rápido o que é que nos trouxe: Porque o nosso frog, o nosso mapa da lenda de Zelda, o nosso cálice o Pino, a nossa t altamente do Thanos. Muito cartões, e por fim os nossos postais da Dark Crystal. E pronto, isto foi mais uma Loot Crate, o Loot Crate de mês de, de do mês de abril. Agora falta-nos esperar pelo mês de maio, em que o tema, se não me engano, será Role Models. Modelos. Um, uma pequena surpresa para fim. Nós também recebemos outra coisa da Loot Crate, foi um pequeno um, uh, código promocional em que nos deu mais alguns goodies. Trouxe-nos aqui o multipasse da Little Dallas do Quinto Elemento. Aqui o que será isto? A Overboard do Betsy Future Eu já vos mostro. É uma réplica oficial, 1x5, de, de Overboard. Podem ver com um pequeno espelho. Caralho, uma pequena ilusão de levitação. Está muito fixe. E é uma réplica oficial, exata 1x5 de, de Overboard. E por fim, uma bobblehead do One Solo. Muito, muito fixe. Muito fixe. E pronto, isto é o nosso Loot por hoje. Não te esqueças de pôr like no vídeo se gostaste e se queres ver mais Loot crates De subscrever o canal se ainda não o fizeste e partilhar o vídeo, e claro, até à próxima, e adeus.